Fala galera, agora é a reta final da eleição, você sabe que a nossa campanha é uma campanha pequena, mas é uma campanha diferente, pautada em propostas e não em dinheiro. Quando eu entro no Facebook e vejo a galera que me incentiva, que curte as mensagens, isso me anima muito, porque eles podem ter a maior galera lá fora, o maior exército, mas eu tenho você, que é uma pessoa que me apoia de graça porque acredita no meu trabalho. Eu tenho você, que acredita que eu posso fazer e ser diferente. Não tive pessoal nas ruas e nem carro de som, mas eu fiz o que eu acho correto. Uma campanha limpa, sem sujar as ruas e nem as casas. Apresentei primeiro minhas ideias e minhas propostas, sem pedir o voto, pois você precisava me conhecer melhor. Então galera, nessa reta final, peço que converse com sua família, com seu vizinho, com seu amigo, com o pessoal do seu trabalho. Não precisa ter vergonha, pois seu candidato é bom, eu estou preparado para isso. Eu tenho tudo para realizar um ótimo mandato, com ideias, propostas e atuação inovadora. Agora, eu preciso do voto do pessoal que está lá fora e que ainda estão indecisos. Então, pessoal, peço a sua ajuda. Vamos pedir o voto. Você pode decidir essa eleição. Quando a galera se une e luta por uma causa, a vitória é certa. Vamos mostrar que a gente pode mais e pode fazer diferente. Agora é Fernando Marinheiro, 40 mil. Bora, galera.